Salve! Sou Marco Querini. Hoje é domingo, tô aqui em Vitória. Tenho uma mentoria de marketing digital e acordei bem cedo. E como vocês podem ver, o sol ainda está nascendo. Eu estou numa praça enorme. Não sei se vocês conseguem ver. Vou dar uma volta aqui para vocês perceberem. E o interessante é que você não vê ninguém nessa praça. Está vazia. Parece que a vida ainda não começou nessa praça. E, na realidade, a gente tem um âmbito mental, um campo mental, uma casa mental, que funciona muito parecido, como se fosse esse ambiente aqui. Quando a gente acorda, normalmente nosso nível de ondas cerebrais ele está mais lento, está mais calmo, são poucos os pensamentos que estão na nossa mente. E, à medida que a gente vai despertando, esses pensamentos vão acelerando não só vão acelerando, mas como vão nos condicionando as atividades que a gente vai fazer. Por isso, que em outros vídeos, em outras experiências que eu já tive com pessoas que são responsáveis pela essa área de desenvolvimento pessoal, físico, mental, falam que é tão importante a gente dormir bem para acordar bem. Quando a gente acorda bem disposto e sabe separar as atividades, sabe separar os pilares do que a gente tem que fazer durante o dia, a tendência é que a gente aproveite melhor, não, nosso, no, não só o nosso tempo, mas a qualidade das energias que a gente tem disposto durante o dia. Então, por exemplo, nesse exato instante, eu tenho essa praça vazia. Então, imagina que no meu campo mental eu tenho esse espaço de tranquilidade em que eu posso ver o sol nascer, eu posso ouvir o pássaro, os pássaros cantando, essa música maravilhosa da própria natureza que nos é concedida para justamente fazer atividades físicas, e não só fazer atividades físicas, mas já fazer o planejamento de como vai ser meu dia, ou os próximos dias, ou os próximos meses, ou os próximos anos. Isso me dá mais tranquilidade. Se fosse mais tarde, o que, que aconteceria? Essa praça talvez estivesse cheia, pessoas se movimentando de um lado para o outro. Eu não teria a mesma liberdade, não só de locomoção, mas de como utilizar esse espaço, por exemplo, para gravar um vídeo para vocês teriam outros ruídos que impediriam ter a qualidade do áudio que tem agora. Então, na nossa cabeça acontece a mesma coisa. Quando a gente deixa ingressar determinados pensamentos, esses pensamentos podem funcionar como ruído, ou podem tirar o nosso espaço mental, a nossa agilidade mental, para desenvolver as nossas tarefas e as nossas atividades. Muitas vezes, quando a gente acorda, o primeiro propósito que vem é justamente já tentar resolver algum problema ou tomar ação mediante algo importante que a gente tem que resolver. Mas antes de começar todos esses tipos de atividades comuns do dia a dia, atividades físicas, vamos dizer assim, relacionadas à matéria, à parte mais densa que a gente tem da nossa experiência divina, que a gente tem como possibilidade de estar desfrutando aqui nesse planeta, a gente tem que dedicar um tempo ao nosso templo, que é esse corpo, a nossa mente, que é a capacidade de desenvolver as faculdades da inteligência, e é claro, também a nossa parte sensível, que é o nosso radar psicológico, que indica as coisas certas a serem feitas muito mais rápido do que a própria razão. Então, são características que a gente tem que estar atento em relação à nossa realidade interna como ser humano. Se você tem essa possibilidade, se você quer fazer essa transformação em você, se você quer primeiro começar a transformar, a ser um modelo de ser diferenciado com outras características superiores a que você já tem, o melhor momento que tem é na parte da manhã você dedicar não só para meditar, mas também para se autoconhecer através de exercícios físicos, através de meditação, respiração. O Treino Esparta, muitas vezes as pessoas me perguntam por que, que eu dei esse nome? E o motivo que eu dei esse nome está relacionado ao fato de que, naquela época, todos os jovens, desde criança, eles eram condicionados a conhecerem a própria realidade, a desenvolverem a própria força, as suas capacidades internas. Era para guerra, ok, mas era para defender um pensamento e um grande ideal. E, no final, o que eles conseguiram foi fazer com que o desenvolvimento pessoal de cada um desses jovens equivalesse a 10 dos demais então o grande objetivo meu no caso do treino Esparta é de superação, ou seja, como é que eu posso mudar minha condição de humano, como é que eu posso mudar minha condição para superar essa condição para que ela seja maior do que o normal, para competir com os outros não, para competir comigo mesmo. E um outro fato, para que que servem soldados? Soldados servem para defesa. Então, da mesma forma que nessa mente Existe um espaço, existem terras, existem casas. A gente precisa de fortalezas para proteger esse espaço, que é um dos espaços mais sagrados que a gente possui. Porque se a gente deixa ingressar qualquer tipo de pensamento nocivo, a devastação é grande. E isso acontece a todos os instantes. A gente não consegue manter uma atenção constante durante o dia. Em vários momentos a gente se pega com pensamentos intrusos, vozes dentro da nossa mente, dizendo o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. E é por isso que o treino Esparta veio. Ele veio no sentido de ajudar a desenvolver essas defesas mentais nessa batalha que acontece todos os dias dentro da nossa mente. Esses pensamentos que querem impedir que a gente atinja os nossos grandes propósitos, os nossos grandes sonhos. E afinal de contas, quando a gente tem a possibilidade de ter o domínio sobre essa mente sobre esse campo mental sobre essas terras a gente tem a possibilidade de se tornar novamente o rei o rei de um reinado que a gente perdeu Porque hoje em dia o que eu percebo dentro da minha realidade é que muitas vezes nós ainda somos escravos nós ainda temos alguém regendo a nossa mente que não somos nós caso contrário a gente não procrastinava caso contrário a nossa vontade seria superior a todos os nossos desejos e conseguiríamos realizar todos os nossos sonhos de uma forma muito simples. E não é isso que acontece, pelo menos não na minha realidade. e Pelo que eu percebo, pelo que eu observo, não na realidade de muitas pessoas. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o vídeo, curta o canal, deixe seu comentário sobre essas batalhas, sobre as dúvidas que possam ter surgido tanto nesse vídeo quanto em outros vídeos. Caso você entenda que esse é um vídeo de bem e que pode auxiliar outras pessoas, compartilhe. Está na hora da gente ser o agente transformador primeiro da nossa realidade, depois ajudar na realidade das pessoas que a gente ama. Só assim entendo eu que a gente vai começar a construir um mundo que seja muito melhor. Um mundo que seja melhor não só para a gente, mas como para as futuras gerações. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.